Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastano e você está no canal Bruno Cashback. Antes de a gente começar o vídeo, quero te mostrar aqui como é que está o nosso canal, aqui ó, como está crescendo, já são 648 inscritos, como você pode ver, a gente posta aqui vídeos é, nas terças e, a, e às quintas-feiras, às 20 horas, aqui a gente fala sobre como economizar e como investir também no, no sentido de ganhar cashback. Bem, os últimos vídeos aqui, ó, dicas rápidas aqui sobre é, dinheiro, é uma ferramenta muito bacana aqui para você ver aqui qual que é o melhor plano aí na sua região, seja de internet, de telefone ou até mesmo agora eles colocaram mais uma, uma parte aí nessa plataforma falando sobre cartões de crédito, é bem interessante. Bem, não sei se você conhece aqui o Promobit também, é um site muito bacana e é uma rede social de desconto, então esses vídeos aqui foram os últimos que eu postei. Se você quiser assistir é só se inscrever aqui no canal e tá aí por dentro de cada notícia que sai a cada momento, que isso hein, cara é bom. E você veio nesse vídeo aqui para saber sobre o banco original, né? E cara, ele veio agora de, de vez, entrou de, na briga feia é, em relação aí a cartões de crédito que dão cashback. Então ele tem uma gama bem grande aí, dependendo aí da quantidade, dependendo da sua renda, né? E ele veio aí com, com força mesmo e eu vou te mostrar aqui. É, no site deles qual que foi o qual que são os di diferenciais desses desse cartão né desses cartões que na verdade ele tem quatro cartões aí que você pode estar tá recebendo aí cashback então aí é muito bacana aí eu não sei se você já conhece o banco original então a gente já vai aqui para o site do banco original para te mostrar tudo que ele pode aí nos nos fornecer né banco original aqui é a tela inicial do site né ele tem aqui um cartão que ele não tem anuidade já vou te mostrar aqui mas ele tem os programas também cashback que é o dinheiro de volta né se você ainda não conhece sobre cashback você vai saber muita coisa que através desse canal uh, tem, a, tem a tecnologia contactless né que é aquela para pagar por aproximação já fiz um vídeo falando sobre essa tecnologia aqui no card se você quiser assistir também. E aqui o meu original, ele tem descontos exclusivos aí, é, quando você já tiver instalado o aplicativo, você vai poder entrar aí no, no, no aplicativo e ter alguns descontos aí diferenciados aí na plataforma deles, entendeu? Aqui também você tem aqui, ó, é, cartões adicionais, caso você, vamos supor, é, consiga um black aí, você pode botar adicionais aí para você. E uma parte bacana nisso daí é porque, tipo assim, se você precisa é, como vou dar um spoiler aqui já para frente né você precisa ir completar um certo gasto em cada cartão para você isentar a anuidade quando você coloca os adicionais e essas pessoas é, sua esposa seus filhos que sejam ou qualquer pessoa que você deseje elas vão ter o benefício dos cartões black né do cartão black no caso e também eles vão te ajudar com o gasto que ele fizer vai contar aí para a isenção dessa anuidade então isso aí é muito bacana Bem, cartão virtual, todo mundo, todos os cartões aí tem cartão virtual e é para melhor segurança aí nos e-commerce, né? Então vamos começar aqui. Ó. O primeiro cartão que a gente tem aqui é o cartão internacional. Ele não está falando aqui, mas ele dá o dinheiro de volta e é 0,3% de cashback. Não é? Então é provavelmente é mais fácil ter a aprovação dele Se você não tem nenhum cartão aí que dá cashback é o que não te dá benefício e às vezes ainda cobra anuidade Então esse aqui já é um cartão muito bom para você poder estar tá adquirindo aí Porque se você não paga anuidade já tem um cashback Então já está valendo muito a pena, né? Então, continuando aqui, ele tem os benefícios no meu original, é, tecnologia contactless, você pode personalizar aí até 10 cartões virtuais, até 5 cartões adicionais sem anuidade, caso você queira pedir, mas como é um cartão aí é, que não já, já não tem anuidade, então não tem muita necessidade aí de você estar tá pedindo adicionais desse cartão. Né? Ele tem os benefícios e a experiência Mastercard, todo, todos os benefícios que é, como é um cartão Mastercard, ele tem os benefícios do, do Mastercard, que é, é o Mastercard Surpreenda. Então, vamos continuar aqui. Esse aqui já é o Gold, olha, ele tem a primeira anuidade grátis, né? O dinheiro de volta, ele não está mostrando aqui, mas ele tem 0,5% de cashback. Então, como já tem a primeira anuidade grátis, você pode estar tá pedindo ele, solicitando, né? De repente você é contemplado com ele, e aí você tem um ano para poder utilizar e está ganhando aí 1% de cashback. Em todas as suas compras, né? Independente de onde você compra, seja na internet ou seja em loja física, você vai estar tá ganhando aí é, 0,5% de cashback. E o benefício é igual aos outros. Já já a gente vai te mostrar cada anuidade de cada cartão aqui, qual que é o valor, sendo que é, se a primeira é grátis. né? E aqui você já tem o Platinum que ele já vem forte, por porque tem muitos cartões black. Que dão é, 1% de cashback. Então esse aqui que é um Platinum já está dando 1% de cashback. Então e, e, e na primeira anuidade ele está sendo grátis. Né? Então vale muito a pena já você já é, tentar solicitar esse também, dependendo aí da sua renda. Porque você já vai estar tá recebendo 1% de cashback. Como eu falei, são, é, a maioria dos cartões black atualmente estão nesse percentual aí de 1%. Então agora eu vou te mostrar aí é, o cartão Black do do banco original ele tá com a primeira anuidade grátis né e o melhor cashback que é de um e-mail um e-mail então é bem grande é um, é um valor bem considerável aí para você receber de cashback isso em qualquer compra né imagina só qualquer coisa que você faça utilizando o cartão de crédito aí é você ganhar um por cento é bastante coisa né então imagine se só você é toda compra que você fez já já tivesse ganhando aí pelo menos um por cento ou um e-mail você ia estar tendo um dinheiro muito bom ainda em caixa, né? Porque você poderia fazer muito mais coisas aí tendo o cashback. Bem, eu tento sempre difundir aí essa ideia do cashback, porque tem muita gente que utiliza só o cartão de débito, né? E normalmente o débito não te dá nenhum benefício. Você não ganha nada pagando no débito. E às vezes é o mesmo valor que você estivesse que você utilizando o cartão de crédito. Então imagina só, uma pessoa que só paga no débito, né? Ou paga no dinheiro. Ou faz o Pix, né? Que eu já fiz também um vídeo falando sobre o Pix. É, que faz esses, essas três modalidades e uma pessoa que tem um black aí por exemplo ou mesmo o platinum aqui te dando um por cento ou um e meio ou o valor que ficou agregado aqui na, nessa outra pessoa né quanto ela pode, pode economizar com, com essa com esse pequena mudança de cabeça né então faz uma diferença muito grande vou continuar aqui no site aqui para te mostrar aqui ele fala aqui só a parte aqui do dinheiro de volta né Aqui no caso é com gastos mensais de 8 mil, você é, sendo Platinum ganhando 1%, R$ 80,0. É um valor bem considerável já, como eu te falei. Se você tiver com black, ele vai fazer é, 8 mil, mas eu vou botar aqui 5 mil de gasto só para fazer um spoiler aqui. R$ vamos lá, pelo amor de Deus, quase tá. tá Mas com 5, quase 5 mil de gasto aqui, você vai dar aí R$ é, reais se eu não me engano, é, de cashback. Aí tendo um Platinum, um Platinum, desculpa, o um Black do, do Banco Original que tá dando um e-mail de cashback, né? A gente continua aqui, tá? Você tem toda a é, gestão aí pelo aplicativo, é, pode ser Android ou iOS, né? Você tem cartão virtual, você paga aqui é, pelo celular também, ó, você tem já no Google Pay e no Samsung Pay, isso aqui é bem bacana também, o Samsung Pay eu gosto bastante, não utilizo mais, mas gostei bastante na época que eu utilizava, porque ele tinha também um programa de, de fidelidade pelo Samsung Pay e você ganhava pontos com isso e conseguia transformar é, em produtos. Né? Se você ainda tem, já tem o Samsung Pay, então continue usando que ele é um dos melhores aí, desse, dessa questão aí de aproximação com o celular. E aí a anuidade aqui dos cartões, né? o que é o mais interessante aqui para gente. E, e o como o original veio para bater mesmo, ele já botou aqui a primeira anuidade de todos os cartões está grátis. A primeira anuidade, né? O, o o Internacional ele é sempre grátis e os outros a primeira anuidade então é uma promoção aí muito boa eu não sei até quando vai essa promoção né para mim é promoção que eu acredito que ele não explica mais posteriormente aqui mas é, eu não sei até quando vai então solicite aí o quanto antes você puder solicitar aí qualquer um desses cartões e isso aí dependendo da sua renda né não vai se extrapolar aí por... Dependendo aqui da, da situação. E a partir da segunda anuidade, a partir do segundo ano, né? O primeiro Gold aqui ó é, são 12 vezes de 9, é, 29 por mês. O Platinum é 42 por mês e o Black é R$ reais. Então são anuidades caras, claro, né? Mas assim, bem tranquilas aqui de, de isenção. Como eu te falei, o, o banco original veio para bater forte, né? E aqui você pode ver aqui que o Gold, apenas aí com mil reais aí de gastos mensais, você já não paga anuidade, então tendo aí um cashback de meio por cento aí você vai ganhar. Né? Então vale muito a pena Ou então investimentos a partir de 10 mil Mas eu acredito que a maioria aqui não está muito preocupada Em tanto na, no investimento E sim na isenção da anuidade por enquanto né? Mas tem essa possibilidade né? E aqui no Platinum R$2.000 Que são valores aqui bem baixos mesmo Para você isentar a anuidade de um Platinum né? E ou investimento de, de, 5 mil, é, de 20 mil reais E o Black, cara aqui é um dos menores valores Para você isentar a anuidade de um Black né? É... R$ 5.000 é um valor bem baixo Tem, acho que tem só mais um cartão Que tenha, tem esse valor de isenção Mas com certeza ele Ele, ele não dá, vai dar 1,5% né? No caso aqui é, Com isenção de R$ 5.000 Você ganhando 1,5% Então é um valor bem alto, bem alto mesmo Eu vou tentar solicitar aí o cartão é black do original pois a primeira anuidade aí é, é grátis né então não não tem muito problema aí dependendo aí da situação eu posso utilizar ele como meu principal cartão não é então cinco mil reais para ter um por cento um e meio de cashback é um dos melhores cartões que tá tendo né a gente vai ver aqui só os benefícios é final para eu te poder te mostrar aí o, o, o questão do cartão black dele né em relação aos benefícios que um cartão black aqui tem é, ele tem todos esses benefícios, se você vier aqui no site clicar em cada um, ele vai mostrar aqui cada benefício que tem E o Black tem todos esses benefícios, mas eu gosto sempre de falar em relação à sala VIP, né? No caso, esse cartão do Banco Original, ele só tem acesso à sala VIP da Mastercard é, A sala VIP, é, você pode ver em quais lugares tem, mas é apenas nesse, ele não tem acesso ao Priority Pass Que aí te dá acesso a muito mais salas VIPs, então... É, só para ficar atento é isso, mas em questão do cashback está sendo o maior cashback que está tendo de um cartão Black, assim, né? Eu, eu gostei bastante, como eu falei, eu vou solicitar ele, vou ver se eu sou contemplado e aí mostro para vocês aí no, no meus stories aí do do Instagram, claro, caso você queira me seguir também no Instagram, tem o um link aqui na descrição para você poder estar tá me seguindo lá. De vez em quando eu posto é, promoções adversas, promoções, é, dicas rápidas. Então é um, um contato mais próximo aí que você vai ter comigo é, pelo Instagram, beleza? Se você gostou das informações, você pode dar também um like aqui para fortalecer aqui o canal. Saiba que eu estou tentando postar sempre notícias aí o quanto antes para vocês, para vocês estarem aprendendo, estarem ganhando dinheiro também, dependendo da situação, porque... Tem muitos vídeos aqui que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro também. É pouco, mas é, é bom, é melhor do que nada, né? Você prefere ganhar pouco ou você não prefere ganhar nada? Eu prefiro pelo menos ganhar pouco, que já ajuda bastante, né? Então, pessoal, espero que você tenha gostado, como eu falei. Então, até a próxima.